Esta é a Semana Europeia da Mobilidade, hoje é o Dia Europeu uh, sem Carros uh, e os ministros, os ministros do Governo quiseram dar o exemplo, uh, deslocando-se a pé, transporte público para o Conselho de Ministros, uh, também demonstrando a importância que é a introdução da mobilidade pedonal e do transporte coletivo no nosso dia-a-dia. -dia. Portugal, os últimos dados que tem relativamente à mobilidade pedonal é de uma utilização diária de cerca de 16% da população. Sabemos que é muito importante aumentar a mobilidade pedonal, a mobilidade ativa, ciclável, o transporte coletivo para poder atingir os nossos objetivos de descarbonização. O transporte rodoviário individual tem um peso muito significativo na que são as emissões, a poluição, com efeito para a saúde das pessoas, para o ruído, e nós temos que procurar reduzir e, e transitar para modos suaves ou para transporte público. Também sabemos que o transporte rodoviário individual representa cerca de 74% daquilo que são a importação de combustíveis fósseis e neste momento também é positivo diminuir essa dependência. Estas, hoje vamos discutir uma estratégia nacional para a mobilidade pedonal que se associa à Estratégia Nacional de Mobilidade Ciclável e o objetivo é aumentar a mobilidade pedonal para 35% naquilo que são os nossos diários até 2030. Portanto, dessa forma, procuramos também, de alguma maneira, incentivar aquilo que é a criação de planos ao nível regional, ao nível municipal, para melhorar as condições que permitam a todos nós adotar estas práticas no dia a dia. Depois de muitas décadas em que o país foi investindo no automóvel excessivamente, nós hoje pagamos caro essa dependência excessiva no automóvel, mas a verdade também é que nos últimos anos nós conseguimos dar prioridade ao transporte coletivo. Hoje aquilo que nós tivemos, e numa boa interligação entre dois modos de transporte, chegamos ao caixo Sodré de metros, chegamos a algés de comboio, e nós temos que conseguir multiplicar as possibilidades de acesso ao transporte coletivo em Portugal, se nós quisermos todos, enquanto país gastar menos com, com, com energia, com o transporte, poupar mais o ambiente e termos também um maior conforto nas nossas deslocações. A matéria de ferrovia, ela ganhou uma centralidade óbvia, indiscutível, nós hoje estamos a fazer um investimento na ferrovia sem precedentes na história do país, na infraestrutura, na eletrificação, em nova linhas, nós vamos em breve lançar uma, e apresentar ao país a nova linha Lisboa-Porto. Porto Vigo, apresentaremos também um instrumento de planeamento, um plano de ferroviário nacional que nunca em Portugal existiu e não existe e, portanto, finalmente nós estamos a dar uma volta no transporte coletivo em Portugal e, com isso, o país ganhará e aproximar-se-á dos padrões de vários países europeus. Sim. Temos comboios com 40, 50, 60 anos a circular. dizem então, mas quando é que nós vamos ter? Pois, e essa é, é, é, é a pergunta certa. Uh, o tempo de concretização, infelizmente, não é aquele que nós desejamos. Nós, de início, uh, começamos a, a recuperar material circulante que estava encostado pelo país. Coisa extraordinária. O país tinha dezenas de comboios encostados a apodrecer pelo país. Nós recuperamos, colocamos a circular e com isso aumentamos alguma capacidade. Ainda recentemente, no final de julho, mostramos, inauguramos as carruagens arco que tínhamos comprado à Espanha, re recuperamos e colocamos a circular. Não chega. Lançamos um concurso para 117 comboios novos, esperamos a adjudicar, o, o concurso está, está em curso, esperamos a adjudicar a início de fevereiro, o que acontece é que não há comboios em stand e, portanto, vamos ter que esperar que eles sejam fabricados. Agora, a, a verdade é que a decisão tinha que ser tomada, o processo tinha que ser iniciado e nós iniciamos.